Olá, pessoal boa tarde estamos aqui mais uma transmissão do território vivo da atenção primária estou aqui direto da USP da faculdade de saúde pública hoje com o nosso convidado uhum. professor João Nunes da Universidade de York ele está aqui como professor convidado da USP é, dando algumas aulas pra gente e aproveitei para convidá-lo para conversar com a gente um pouquinho aqui no território vivo ele tem feito uma discussão bem bacana de sustentabilidade aqui na universidade, com os alunos, com os professores. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a sustentabilidade a nível global, mas também pensando no nosso território do dia a dia. Obrigado, João, pela participação. Obrigado, Gabriel. É um prazer colaborar aí com esse, com esse projeto. Espero, espero que seja uma boa discussão. Acho que vai ser bom. Estamos aqui já todos empolgados para conversar. Por isso, muito obrigado. Então, fala pra gente, João, um pouquinho sobre essa perspectiva de sustentabilidade é, a nível global, né, a gente está aqui no território vivo, ele discute atenção primária, mas a atenção primária, ela tá interconectada, né, além desse território do dia a dia que a gente tem, que a gente conhece, né, do, do cidadão, dessa rua que, que a gente tem, agentes, agentes comunitários, tem os serviços de saúde, mas a perspectiva do ambiente, a perspectiva de integração desse ambiente com o serviço de saúde. É. E nós estamos aqui num cenário bem, bem bom para conversar é sobre isso, estamos aqui com, com, esse, com esse jardim aqui da, da faculdade, que é bem agradável. Então, a ideia que eu tentei explore, não é, explorar um pouco nas aulas é a ideia que nós precisamos de, de considerar a, a saúde, não só nos seus aspectos comunitários, não é? que eu acho que é um pouco o som em foco, olhar um pouco a questão de, do território, enquanto território concreto, das relações entre uh, os profissionais de saúde, das pessoas no território, não é? os usuários do, do, do serviço de saúde. E Eu acho que é super importante nós olharmos para essa questão comunitária, mas ao mesmo tempo que temos essa visão comunitária, essa visão bem concreta, bem local, também termos em consideração... Uh, questões globais que são uh, que têm um impacto na forma como uh, naquilo que acontece a nível local não é? eu acho que é importante nós nós considerarmos essa dimensão global e o que eu falei nas aulas é a dimensão planetária uh, e que é basicamente não é a forma como aquilo que acontece no planeta aquilo que está acontecendo um, com a natureza com a biosfera com com aquilo que normalmente se considera o um meio ambiente, como aquilo que tem um impacto na saúde, não é? Tem um impacto direto e depois tem um impacto que pode -se fazer-se sentir daqui a alguns anos e vários anos, não é? Porque muita gente hoje em dia, imagino que, os, que, os, que os, as pessoas que, estou, que se conectam aqui com, com o território vivo já ouviram falar de aquecimento global, já ouviram falar das alterações climáticas, da subida do... do do nível de, das águas do mar e todos esses impactos, não é, a nível de, das condições de salubridade, o impacto a nível da reemergência de novas doenças, o impacto a nível ah, das próprias condições, não é, de segurança alimentar, questões sobre vamos ter alimentos suficientes no futuro por conta de todas essas crises climáticas que existem que existem no, no, no planeta, vamos ter acesso à água potável, não é, para todos de forma equitativa, ou seja, há toda uma questão da sustentabilidade que tem, na minha opinião, de estar conectada com, com a saúde, porque ah, todos esses problemas, todas essas crises ambientais que nós estamos uh, sentindo e que se, que, se, que se manifestam de uma forma cada vez mais mais mais grave e mais crítica, não é, tem um impacto em várias dimensões de, de saúde e doença, tem um impacto a nível de, de, das necessidades da população tem um impacto a nível da, da capacidade dos serviços dos profissionais de responderem às demandas da população, tem um impacto a nível dos recursos existentes, um, recursos financeiros, recursos humanos, recursos a nível de conhecimento. Então era isso, não é? Resumindo, depois não é? podemos explorar um pouco mais se você quiser, mas resumindo era um pouco essa ideia de que é preciso pensar o, o local. É num contexto global, ou seja, sem perder de vista a importância de, de, de, da comunidade, das, do nível comunitário, sem perder de vista a importância do da, de, das dimensões mais locais, mas ao mesmo tempo ter em conta esse contexto global mais alargado e, resumindo, na minha opinião um problema fundamental para pensar o global hoje em dia é o problema da sustentabilidade. Será que o nosso modelo de vida, de ser humano, e o modelo económico são sustentáveis, são podem ser mantidos durante muito tempo sem colocar em risco a sobrevivência e a saúde humana. Muitos cientistas acham que não, não é que há de facto riscos importantes e riscos graves para a sobrevivência humana e para o para o bem-estar e para a saúde humanas e por isso é que é preciso pensarmos saúde comunitária nos territórios também com esse olhar para o que está acontecendo a nível planetário. Muito legal. É interessante observar, como o João falou, a gente está no pátio da escola, daqui da Faculdade de Saúde Pública é. da USP. E logo ali, ó, tem uma avenida principal, então, assim, a gente está num local privilegiado de São Paulo, que seria uma, um espaço arborizado, né? Vocês estão vendo essa área verde aqui, mas a gente sabe que São Paulo é uma grande metrópole e a gente tem a ocupação desse espaço, né, João? e aí quais são as, as possibilidades da gente poder contribuir com o meio ambiente né? É, essa questão desses espaços verdes e o modo de vida, como você falou, não, a economia mas também o modo como a gente está ocupando esse território o modo como a gente está aí usufruindo do planeta né? e das questões naturais também, você puder explorar um pouquinho mais isso por exemplo? Então, eu, eu, eu sei conhecer bem, não é? você me apresentou esse projeto e eu achei muito interessante mas o tema que você fala do território vivo, para mim é algo algo bem, muito interessante, porque me diz que o território não é simplesmente aquela, aquela massa inerte ou viva com os animais e as plantas do qual os seres humanos são separados, não. O ser humano pertence, não pode ser separado do meio em que, em que vive, o ser humano faz parte desse meio. E ao mesmo tempo acho que há é algo bem interessante um, na forma como... Um, o território, ou esse conceito mais abrangente, mais alargado de território, também inclui todo o conjunto de relações humanas Sim. dentro desse território, não é? As relações sociais, as relações económicas no seio de, de, desse, desse território. O que nos coloca questões muito importantes e muito interessantes acerca da igualdade, acerca da de democracia, de acesso à cidade, do direito à cidade, não é? Por exemplo, estamos aqui em São Paulo como muitas cidades, é uma cidade que tem muita desigualdade, no qual um, nós, como você falou, temos o privilégio de poder estar aqui sentados a desfrutar deste, deste ambiente de relativa tranquilidade, apesar de ter muito ruído aqui à volta, mas é relativa tranquilidade, não é? Podemos estar a desfrutar deste ambiente, que é um ambiente relativamente seguro, não é? Nós, nós, isto é, nós sabemos que, que neste espaço temos os riscos para o nosso bem-estar, a nossa saúde, não são a, a riscos excessivos e é um privilégio poder desfrutar e poder aceder à cidade dessa forma. E poder aceder, essa, poder, poder aceder à cidade, ter esse direito à cidade também implica, para mim, por exemplo, o privilégio que é o poder estar aqui num, num, numa terça-feira à tarde sentado aqui a falar sobre sustentabilidade e o direito à cidade, não é? que é um privilégio, porque nem toda a gente tem esse privilégio, não é? Nós somos uh, estudantes, professores, uh, membros de uma comunidade académica, de uma universidade pública brasileira, que é um local de elite, é um caldo de, de, de, de uma elite de privilégio, não é? E acho que isso me diz muito acerca do território, das relações do território, não é? Porque nem todos têm o privilégio de poder estar sentados aqui a conversar, debater estes temas. E acho que, que a questão do território vivo, enquanto, enquanto rede de relações económicas e, e sociais, eh, que permitem que alguns possam desfrutar da cidade de uma determinada forma, enquanto que outros, a uma grande maioria, estão infelizmente ainda numa situação em que, em que, se, que estão excluídas do usufruto da cidade, estão excluídas de, de, de beneficiar daquilo que a cidade tem a oferecer, não só a nível de, de, de, de espaços mas também de serviços de, de, de, de acesso ao serviço saúde acesso aos acesso aos, aos a todo tipo de, de, de, de bens culturais que a cidade oferece é importante porque a ocupação do espaço também né esse território além da gente ressignificar né como você falou é, de que território a gente está falando né quem são essas pessoas que estão ocupando esses espaços é, é também a gente poder saber, por exemplo, a gente está aqui no, no campus da, da USP e é um espaço aberto também né? só que como você falou, algumas pessoas vão ter o acesso à informação desse espaço ou vão ter, poder usufruir mais ou menos, então tem também essa questão da, da iniquidade do próprio acesso a, a esses recursos que a gente tem ou não próximo desse território, né? Uhum. Queria agradecer então a participação Nada. aqui no território vivo da atenção primária um prazer. é uma discussão que a gente está querendo trazer para o território é, de saúde global, a perspectiva de integrar, né, não só o setor saúde na verdade, mas também de meio ambiente, de segurança, trouxe aí um pouquinho de economia também, e a gente vai continuar conversando e até o próximo encontro. Queria agradecer mais uma vez obrigado, a presença. Você, obrigado. <risos> tchau, tchau pessoal. Tchau.